E as pessoas me perguntam, mas Leandro, o que exatamente você faz? E a resposta é muito simples, eu ajudo dois tipos de pessoas. As pessoas que precisam ter mais clientes, é, sejam elas é, consultórios, corretoras programas de consultorias, vendas de livros online, querem trazer mais clientes para elas. E aí eu tenho um programa que se chama Maratona de Vendas Online. E eu levo os clientes no celular dessas pessoas. É como que se ela estivesse recebendo peixe, e ela vai pegar aquele peixe e vai degustar, vai preparar como ela quer. Ou seja, o cliente chega no celular dela perguntando sobre os produtos e o serviço que ela tem para oferecer. E o segundo projeto é para aquelas pessoas que querem aprender a pescar, que desejam aprender todo o processo tecnológico que envolve no marketing digital, mesmo que essas pessoas não entendam absolutamente nada de internet, tem há pouco tempo ou quase tempo nenhum, porém essas pessoas têm um grande sonho de ter os seus próprios negócios totalmente online 100% digital, que possa trabalhar de qualquer lugar do mundo, de casa ou aonde ela vem entender. E basicamente você pode pegar essas duas informações e escolher qual delas melhor vai se adequar ao teu perfil e você pode entrar na descrição desse vídeo em dois links, o um link é onde você vai aprender a pescar e o um link é onde você vai receber o peixe, ou seja, os clientes aí no teu celular. Então te inscreve no meu canal e curte, aproveita todo o conteúdo que tem para você.